Isso aqui acabou de acontecer, a nova USP Print String, com quatro adesivos Crown Foil. Eu comentei alguns dias atrás aqui no meu canal a respeito dos possíveis crafts que poderiam ser feitos nessa nova USP Print String, E eu falei pra vocês que esse daqui seria o primeiro a acontecer. Só tava faltando a USP perfeita pra rolar esse craft, que teria que ser uma USP Print String, Factor New com float baixo, de preferência a Stash Track. Porém, agora olhando bem pra ela, não ficou muito bom o contador de kills aqui. Aqui no terceiro adesivo da esquerda, né? O quarto adesivo da esquerda. Conte como você quiser. Mas fato é que esse é o primeiro craft do mundo com quatro crown foils na USP Stream, né? Única do mundo feito aí por esse colecionador chinês. Pelo jeito, ele tava bem hypado pra colar esses quatro crowns na USP Stream. É hoje um adesivo que tá custando aqui na Steam 3.50,0. Não sei se foi doideira ou não. Vou falar a real. Gostei do craft. O contador de kills dá meio que uma atrapalhada. Mas também. O cara aplicou aqui quase 15 mil reais de adesivo Deixa ele fazer do jeito que ele quiser Na realidade, essas skins com adesivos Elas conseguem manter um valor maior do sticker Quando são stat track com um float baixo O float tá aqui 0.06931 E eu consegui puxar exatamente o valor de venda dessa USP Printstream Ele pagou 3.285 reais E levando em consideração que aqui no site da China, né? O Buff63, esse adesivo tá custando 2.550 R$ reais. a gente chega num preço total de 13.509 reais para craftar essa USP. Eu acho que não foi nada fora da realidade. Daqui a pouco essa USP vai estar tá custando um pouco menos. Daqui a pouco tá custando R$ 2.0, R$ Mas o cara tava apressado, já queria fazer esse craft agora. E ficou um craft muito bom. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop Boa! Ah, ah. K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. mas que eu descobri aqui, fuçando no mercado de skins da China, Buff 163, é que nós temos uma incrível USP Printstream Track Factor New, com 3 zeros depois do ponto, que foi dropada, mano. Não teve nenhuma até agora com 2 zeros após o ponto, mas rolou essa aqui, e tem um desgaste incrível, mano, de 0.0009, até onde eu encontrei só tá no Buff aqui, então com certeza é um inventário de um colecionador chinês que é privado, nenhum database conseguiu pegar, e a quem ainda tá em trade lock Só vai liberar no dia 20 de julho Fiquei muito curioso por quanto essa USP Deveria ser vendida Até agora só tenho conhecimento de duas USP Print Stream com esse float baixíssimo De 3 zeros após o ponto Uma é aquela stat track, outra é essa Não stat track, e agora começa a vir Na minha mente os crafts insanos Com adesivos de cartas 14 Porque agora o preço da USP Tá caindo, a gente consegue analisar aqui Por exemplo a USP Print Stream Field Tested Que é um pouco mais líquida, começou lá na casa de mil, mil quinhentos reais Agora já tá sendo comercializada A seiscentos, então já caiu bastante Vai cair um pouco mais, repito Vai cair mais, ainda não é A hora de comprar, eu tô me coçando Pra pegar uma USP Print Stream Factor New Não, o StatTrek tá saindo por mil seiscentos e oitenta No mercado da China Enquanto que StatTrek ainda tá bem carinho Mais de quatro mil reais Eu só sei de uma coisa, o meu combo CT Vai ficar um espetáculo, mano Principalmente com esses efeitos RGB PP, né, das skins Print M4S Print e USP Print vai ficar um kit dos sonhos. Eu ainda não tenho certeza se eu vou pegar a USP com o stat track. É algo que eu não ligo tanto, mas eu peguei a M4S Print Swing com o Stat Track, esses adesivos de coração. O que, que você acha? Deixa aí nos comentários. Compro a USP assim, sem o contador de kills. Ou pego logo com o Stat Track. Ela fica mais interessante, né, mano? Fica um pouquinho mais bonita, né? Parece que sem Stat Track falta alguma coisa. Eu acho que eu vou acabar pegando com o Stat Track. Vou ver o comentário aí de vocês. E só relembrar. Lembrando, esses daqui são os possíveis crafts das USPs que eu já tinha criado antes, que eu acho que combinaria. Começando lá de cima, com o I Power mano. Ia ficar um negócio de louco, né? O I Power holográfico com o USP Stream, nota 10, nota 11. A USP Stream com quatro Titans, eu também achei muito irada. Só que acho que muito difícil de acontecer esses dois primeiros crafts da lista. Pode ser que aconteça que tá mais perto aí da realidade. Com os adesivos tinha DLC que aí ficaria menos de metade do preço dos Titans. Pode acontecer também com o Vox. Holográfico, esse daqui mano Eu acho que é o craft mais foda Eu torço muito pra que aconteça E também eu dei uma estipulada ali no vídeo Falando que se fosse rolar um craft Com quatro adesivos, seria com dignitas Holográfico, e eu acho que esse daqui Realmente seria o mais fácil De acontecer, porque dos adesivos que a gente Falou aí, é o mais barato, agora Outros adesivos, eu descarto, eu acho Que não vão acontecer, craft tirando esses adesivos Aí que eu falei, porque não combina muito com a skin Seria doideira demais, bom, já temos A USP, Print Stream, Factor New DATTRAFE com 3-0 depois do ponto. Colecionadores chineses, por favor, comprem essa USP e apliquem 4 adesivos porque vai ser fantástico.